Uma forma do Estado ser mais aceito é apenas trocar os termos que ele usa. Em vez de máfia, por exemplo, melhor usar Estado, ou melhor ainda, Estado Democrático de Direito. Em vez de roubo, vamos usar imposto. Em vez de roubar, é melhor usar arrecadar, arrecadação. Em vez de escravo, você será chamado de contribuinte. Em vez de usar o termo parasita, é melhor usar o termo político em vez de mestre, autoridade, em vez de teatro, eleição, em vez de engodo, é melhor usar o termo direito social, em vez de privilégio, às custas dos outros principalmente, vamos usar o termo justiça social, em vez de racismo, é melhor o termo políticas públicas de ações afirmativas, ou seja, cotas raciais, e no caso de trocas voluntárias, a gente odeia trocas voluntárias, odeia liberdade, vamos usar o termo exploração. Assim a gente pode interferir nas trocas voluntárias. Em vez de intervenção, que soa muito agressivo, vamos usar o termo regulação, ou então políticas públicas. E para quem não quiser financiar a nossa máfia, escapar do roubo, vamos definir o crime de sonegação. Em vez de terra de ninguém, é só definir como espaço público. Em vez de dizer... Agressão contra a propriedade privada, é só usar o termo desapropriação. Em vez de usar o termo interesse da máfia, é só usar o termo interesse público. Em vez de falar eu quero isso ou eu quero aquilo, substitua por a sociedade quer, o Brasil pede, o Brasil clama. Fale em nome dos outros mesmo que você não tenha procuração de ninguém. Em vez de monopólio, vamos usar o termo poder. É, monopólio judiciário, monopólio legislativo, executivo. Em vez de gado, melhor chamá-los de povo ou nação, em vez de prisão, vamos usar o termo país ou pátria, em vez de masoquismo, patriotismo, e em vez de ditadura, democracia.